Fala ah, rapaziada, estamos aqui trazendo mais um gameplay. Dessa vez, um joguinho casual aqui que eu acabei descobrindo vagando pela net, para aquela hora que você está sem fazer nada, dando aquela coçadinha. Esse aqui é o Tank Online, é um jogo que está traduzido aí para português, né? PTBR. E o que eu gostei dele é que é bem prático, cara. Entrou aqui, é um jogo de, de navegador, então eu vou deixar o link aí na, na descrição e no post, no forçanerd.com. E é o seguinte, aqui, ó, entrou no site, já tem aqui, lutar. É, vamos clicar aqui e ver, eu só fiz um tutorialzinho básico que nem foi dessa página. Então praticamente por aqui, por esse caminho, é, é a primeira impressão também. Vamos, vamos ver o que é que dá aqui. Minha internet não é muito boa, eu posso ficar com um lagzinho aí, mas... Vamos ver aí, é o importante é passar o jogo pra vocês. É, aqui tem um, um loginzinho, ó, pode se registrar pelo Facebook. Vamos aqui, novo jogador. Apelido Victor Flanel, sem eu não vou falar pra vocês. Repetir, lembrar de mim, ok. Claro que eu aceito li tudo. bem, é, z X, por lá, não, aqui eu acho que a gente pode fazer aqui com o velho wascd espaço é, já me detonaram aqui, estou aprendendo ainda, vamos ver o que é que dá aqui rapaz, caiu é um, é um é um coisinha aqui pequeno É, matei uma e me mataram É até uma um arenazinha mesmo uma arena pequenininha Caraca Cadê esse infeliz aqui Uai É É, não deu <risos> É bem frenético, pessoal. É... Aí, eu já vou me jogar do outro lado aqui. Eu já vou sair atrás do cara, ó. Lá. Ah, <laughs> fofo. Boa aí. que o bicho tá pegando é, o Joguinho é tranquilo Tem aqui é Tem umas paradinhas de melhorar seu tanque mas oh, Merda Eu vi que eu ia caixinha daquele né, tocando medicamento pro tanque E sai Vamos tentar pegar esse carinha do laser aqui. <risos> o maluco do... As é escroto. Foi que eu matei, né, aquela... tem que chegar de... Pops! Cai fora, meu filho. <risos> Opa, pa, pa, pa, pa, pa. Uh? Uh, t -t -t Essa porra de laser com o life do caralho, véi! Caralho, uh? <risos> Passou na minha cabeça aqui, velho. Meu live tá na morte já. Vou tentar matar alguém. Hum deu. Parece que eu tô ganhando aqui é 16 nessa batalha de, do dinheiro dele aqui. Não vou deixar ninguém pegar a saúde. Ah, ah, ah, ah, ah. E essa aqui eu vim a passeio Ferrou. Tem umas caixinhas ali de radioativo Será que isso é esse tiro miserável? Esse tiro de laser é como life do caralho Vamos sair aqui já Vamos ver se a gente... Ah, sumiu aí <risos> Opa, isso aqui não uh, Boa, dois barril Tem uma patente aqui também A maioria tá começando, mas tem uns carinhas já com patente aqui, velho Jogar mais um pouquinho, era né? mal começar o um gameplay. É tão, o negócio é tão rápido que não precisou nem. muita coisa. Já saímos no meio da bagaceira. Vamos dar uma pausa. Oi. Eu falei com ela 500, ela falou 600, não precisa nem cobrar o extra. É, irmão, se ela falou 600, você não precisa nem cobrar o extra. Mas aqui agora se eu testar ela aqui na linha, eu falei, se confirmar isso, para ver se eu não ouvi errado. Vem cá, os 4 kg de comida dá quanto? Os 4 kg e pouco. Deu 97 de 2. Quanto? 97. É, não, vou, você fala, Sandra, é, o total do, do dia de ontem fe, fechou em 60 reais. Foi 7. Aí, mas ela não tinha, não, aí não. Os referentes você bota por fora. Cê, a refeição fechou em 600 reais. Entendeu? O refrigerante você bota por fora. Sim, meu velho, mas olha só. Coloca o seguinte: pra ela não já, não já falou de 600, pra não ter estresse. Fala, ó, Sandra. Com extra, com tudo, fechou 600 a refeição. Com os refrigerantes, 600 e pouco. Esse você fala o total aí. Tá, já. O jogo é frenético! Vamos, vamos lá Ó, oh, peguei a patente opa, oh, que laser ladrão, velho! O cara já tava atirando nele e eu tô... Ah, chegou um aqui não sei se tava me atirando esse cara. Aí ah, pegou a radioatividade, esse curno. <risos> vai jogar de Atividade ninguém, ninguém Eu vou tentar pegar aqui Que se essa porra foi esse tiro do caralho. Peguei Seu cor não hô, hô, hô, hô, hô, hô, hô. É, Não adiantou muito essa Não é isso não Deve ser alguma coisa na garagem aqui Vamos ver aqui, garagem eu prefiro esse, esse lança-chama, de demora muito pra chegar aqui, ó Parabéns, você recebeu o seu primeiro presente diário Uma assinatura de 24 horas A XP aumentada A XP aumentado significa que você vai... Ah, é tipo XP duplo, ok é, Parabéns, agora você vai comprar os seguintes itens na garagem Kit iniciante, kit zero, kit suplementos Ok, atenção, FPS baixo detectado É porque a minha internet é ruim, mas procurar o que fazer Batalha acabou, o seu lugar foi terceiro de quarto Você recebeu o tempo, Sacanagem ah, Era para esperar a, bata a batalha acabar para poder fazer as compras não é? é assim mesmo, tem que errar pra Se quebrar, vamos lá uh, Garagem, batalha, amigos Adicionar amigo, não, eu quero Meu inventário ah, Não quero nada disso Eu queria comprar loja aqui Loja Aqui, lança-chama Gêmeos Canhão elétrico, aqui, eu quero gêmeos é 150, eu tenho 513, então beleza. Gêmeos, ó, tem um o canhão fumegante, que é como se fosse nível, ó, que é isso aqui? Canhão fumegante, 160, 70, mas 70 ligado é 140, não sei é assim não. É porque não tem a, a descrição aqui do que é cada coisa, né? Estranho. Canhão elétrico. É, esse aqui tem um dano bem escrotinho, velho. Acho que vale a pena. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Pintura de tanque é besteira. Primeiro só Blindagem dupla. Trovão aqui, ó. 500 Tem que ter patente, eu não tenho essa patente ainda Então O melhor que eu posso comprar é o canhão elétrico Esse aqui Eu vou investir na arma Vou comprar essa porra aqui Você sim Parabéns, sua primeira compra Aqui estão Ah, ainda me deu 200 de volta, que legal Aí ah, o meu é um caçador Tem 100 de escudo, isso dá pra entender E a velocidade Peso, manobra 58, velocidade 7 velocidade 4 não é, Velocidade 6 Velocidade 16 Não tem muita Pra lá não tem mais esse, Tem melhoria pra isso aqui também ó. Mas é Cara 800 de energia, blindagem e Porque a blindagem também é importante, né? E por que esse é mais caro? Esse tem 116 6 de velocidade Porque isso é lento pra caralho 86... É, eu vou de ditador, viu, cara? Pronto, agora aqui a gente vai colocar Ditador, canhão elétrico e ditador Equipado, equipado Beleza, vamos O tempo de pausa está quase acabando Você vai automaticamente para a batalha, Eu vou voltar para a batalha, vamos lá Já deu para ver aqui a garagem Vamos agora ver se melhorou alguma coisa Não sei se foi, ah, também demora para caralho Eu só tenho que dar um tiro certo Tá, vai pra lá. Ei, ei, ei. ei merda. É, mas é muito lento, velho, carai E só se fosse pra jogar em equipe Alguma coisa assim Porque é um tiro no mato, então Uai Opa É dois tiros <risos> Porra, que merda! <risos> é, mas quando pega também. Aí, aí, aí! Ah! Sacanagem! Era miserável! E dois, né? Um caçando o outro. É um estupro isso aqui, ó. merda, é mas o é é tipo, a jogabilidade é diferente mas que é bom é dar dois tirinhos no maluco, meu amigo, já ah, foi se ele já tiver tomado algum tiro, olha não problema não, foi 10 de dinheiro aí, foi bem empregado, foi bem trabalhado Ah, sacanagem aí não errar não pode não. Uma habilidade dessa porra aqui, velho. Eu tenho que botar esse duplo. Foda. Esse chu chu chu chu chu chu chu aías opa olha ali vale. Ah, desgrama tudo, meu amigo. Vamos botar os irmãos aqui rapidinho. Aí, ah, só aqui, acho que depois que a é Alguma final de batalha aí Alguma coisa aqui para em 9 minutos aí vamos voltar lá para a batalha Lembrando pessoal Que tem um guia aqui, Z, ZXC Mas eu estou usando Aff, aí é foda Mas não, Caralho. Eu tô, como eu ia falando Eu estou usando o WAD E o S para dar hack né é muito boa coisa, né Uh, passar na frente passei na frente uh, uh, uh. o fazendo merda, se atira, se acerta aquele tiro Será que ele vai mudar pra Eu vou ter que entrar na garagem de novo pra uai uai uai uai, caralho, essa porra é muito ladrona velho? Pelo menos isso, levei um comigo Porra, essa É muita cagada de ali ser Isso Isso, meu amigo <risos> Vem a disputar <risos> Fale sério? <risos> Pô, <Porra>, não deu. <risos> não não, legalzinho o jogo. Vale a pena pessoal. Vou continuar aqui, mas nosso gameplay termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um joguinho bem rápido, qualquer hora, até no. que os patrões não me escutem visto, até no trabalho dá pra dar uma brincadinha. É, espero que vocês tenham gostado Fusa nerd neles, pessoal Até mais, até a próxima aí, Até o próximo joguinho <risos>